Janara Machado da Silva, você é presidente né, da AMA. Para vocês, o quanto é importante essa semana especial que fala de autismo? Ah, é muito importante, né? Porque falta bastante conhecimento ainda na parte do autismo. Então, essa semana, ela serve justamente para isso, né? Para conscientizar as pessoas, para gerar mais conhecimento, né? Para que haja aí mais empatia, mais amor e mais inclusão, né? E vocês têm a impressão de que as pessoas conhecem profundamente o trabalho de vocês, conhecem os instrumentos que estão à disposição ou ainda precisa de, de ter de levar mais informação para a sociedade? É na verdade o autismo, ele digamos assim que ele é um tabu assim para todas as partes, né? Porque assim, é, ninguém sabe dizer uma causa, é, de onde surgiu, mas o que a gente busca é proporcionar uma melhor qualidade de vida. Quando eu digo que falta conhecimento na parte do autismo, é, realmente porque os autistas são muito sensoriais, então é, a gente precisa ter lugares apropriados, adaptados. E a conscientização ela serve para isso, tanto para as escolas, mercados, cinemas, né? em todos os lugares é, para que eles consigam participar mais da sociedade, né? Consigam fazer uma compra no supermercado, assistir um cinema, né? E na escola também. Quanto mais é, lugares, né? É, que as pessoas, onde as pessoas podem ter esse conhecimento, é, o prefeito também fez a clínica do, do autista aqui em Maringá, né? E, né? Como ele disse, ele já está procurando um lugar maior para poder ter o um maior atendimento, porque realmente é necessário. Falta atendimento para as crianças né não tem porque eles precisam de terapias terapias ocupacionais psicólogas uhum. e, e falta um pouco desse desse tratamento para eles né enfim uma última coisa né a, a nossa sociedade ela sempre foi né organizada né em, em um modo né foi regras que atendem as pessoas ditas, entre aspas, normais, né? O que o autista precisa é ter espaços adaptados para que ele também possa, né? E que as pessoas também compreendam essas necessidades. Isso. Uhum. Sim, é, é isso que a gente busca, né? Justamente inclusão, né? Dos autistas, porque eles têm dificuldades, mas são muito capazes. Uhum. Eles só precisam que as pessoas deem a oportunidade, né? Para que eles consigam fazer e, claro né é, sempre a gente tem que pensar no, numa melhor maneira para que eles consigam uma melhor qualidade de vida então a, realmente a gente precisa sim de que os lugares né tenham esse esse conhecimento para que possam adaptar para que eles consigam trabalhar para que eles consigam estudar para que eles consigam também ter uma uma a busca do lazer, né, que muitos autistas eles não saem, ficam em casa justamente porque eles não têm, né, a adaptação desses lugares. É, hoje a gente, né, domingo a gente teve uma sessão só para autistas no cinema, então é um dia que muitos que nunca foram no cinema acabam indo porque nesse dia é, o cinema é adaptado, a luz é baixa, o som é baixo, então eles conseguem é, isso proporciona aí um lazer para eles, né, uma coisa nova para eles.